Olá, ah, aqui é o psicólogo Daniel do canal 21 Vantagens E como teve um vídeo dos shorts onde eu falei algumas vantagens do iPhone Algumas pessoas comentaram né, pontos positivos, pontos negativos Então eu resolvi fazer esse vídeo longo com 21 vantagens de ter um iPhone Só que de uma forma irreverente Vou falar algumas verdades e algumas outras coisas também citadas nos comentários é, do vídeo curto Então vamos lá, sem mais delongas, direto ao ponto 21, é, o status quo Muita gente falou que o iPhone, né, existem outros melhores, Samsung melhores, aparelhos melhores e tal. Porém, o ter um iPhone te dá um status quo, né? A pessoa ela passa uma imagem de que ela tem dinheiro. E muitos dos casos, o iPhone agora está sendo bem é, segmentado. O novo iPhone, se eu não me engano, ia custar 14 mil. Né? Enfim, então, se passa o status de ser endinheirado você é visto de uma forma diferente de outras pessoas. Então, o símbolozinho da maçã, né, você pode nem usar o iPhone mais atual, pode ser o iPhone mais antigo, mas as pessoas vão olhar diferente. Né? É, parece que, mesmo que um Samsung tendo uma tecnologia melhor, tendo um hardware melhor, uma câmera melhor, tudo melhor as pessoas já é, criaram na mente que iPhone é qualidade, né? é diferenciado então isso se deve muito ao esforço, ao trabalho de branding que o iPhone fez durante anos e anos então criou essa imagem na mente das pessoas né? não necessariamente é verdade que aquele modelo é melhor do que um atual né? muita gente compra modelos defasados e tal mas o branding que já está na mente das pessoas faz com que elas enxerguem, uh, sejam vistos de formas diferentes. 19. Isso dá um empoderamento pessoal. Parece que a pessoa tipo a pessoa é pobre, mas ela pega o um iPhone na mão e ela já se empodera, ela já se sente. Né? Muito é falado sobre empoderamento feminino, mas quase ninguém fala do empoderamento que o iPhone causa. O iPhone ele tem esse grande poder de empoderar as pessoas. 18. Opa, 18 você consegue puxar assunto com as pessoas só falando sobre iPhone você pode, enfim, falar com um desconhecido se você tiver um iPhone e se o desconhecido também tiver um iPhone vocês começam a puxar assunto só pelo iPhone, então o iPhone ele consegue fazer amizades, consegue juntar pessoas 17. Você pode tirar onda que a câmera é boa acho que todo usuário do iPhone sempre faz isso assim ah, eu gosto do iPhone porque a câmera é boa eu gosto do iPhone porque a câmera é boa enfim, todo usuário fala isso 16. Você consegue revender com facilidade. Isso é uma das grandes verdades, sim tipo, todo usuário de iPhone consegue revender com muita facilidade o celular, mesmo que usado, mesmo que defasado. 15. Você cobra caro e as pessoas pagam. Né? Falando nessa questão de revender, é, eu lembro que uma vez eu comprei um iPhone, né? Um iPhone 7 ou 8, se eu não me engano. Eu paguei uns mil reais e um Samsung novo era esse valor. E tipo. Né? É, eu paguei, então tem gente que paga também. Né? Você, cobra, você usa o iPhone durante 3 4 anos, você cobra caro e as pessoas ainda pagam. Então é uma outra vantagem de ter. 14. Você pode trocar por algo de grande valor também. Por exemplo, tem iPhones que valem o preço de uma moto. Né? Então se eu tiver um iPhone eu posso... Ah, quer trocar por a sua moto? Tem gente que troca, tem gente que é doida esse ponto. Troca por um videogame, um Playstation, 4, 5, sei lá. 13. Pode passar a imagem que tem dinheiro mesmo com zero reais na conta. Então isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa tem um iPhone, um iPhone pré-pago, e não tem nem dinheiro para carregar, para colocar crédito, um crédito de 30 reais no celular. Mas a pessoa está lá de iPhone e as pessoas imaginam que ela tem dinheiro por esse motivo. 12. Pode snobar quem usa o Samsung, essa é uma grande vantagem de usar um iPhone, as pessoas que usam iPhone parece que gostam de desmerecer quem tem um Samsung, é um comportamento padrão dos iPhone -ianos. 11. pode integrar com outros produtos da Apple, então essa é uma grande vantagem real, né? agora não estamos sendo irreverentes, estamos falando a verdade, se você tem é, um iPhone você consegue integrar com Apple Watch e com o Macbook, Macbook Pro, inclusive, na época ou Pro Air né? Inclusive, na época que eu tive um iPhone, é, era muito bom, porque eu integrava com o meu computador aqui, então assim, muitas funções que, da, que eu fazia no celular dava pra fazer no computador também 10. Você pode ser, usar o celular trincado, que ainda continua chique, então tem uma coisa que foi falado numa loja da Apple, né? Eu fui levar um computador estamos em 2022, né? Eu fui levar um computador de 2012 para consertar e o atendente todo chique, todo elegante, falou: Olha, esse seu produto é da linha Vintage. Né? Vintage. Então quem usa Apple, usa Apple tem produtos da marca Vintage. Agora, quem é pobre usa Samsung e outros aparelhos, usa celular velho, né? Então, a Apple gosta de se diferenciar até nesses aspectos aí. 9. Se seu avô foi. É, é o que eu falei agora, se o seu iPhone for velho, você pode dizer que é Vintage. 8 você sempre vai poder vencer as discussões dizendo, ah, o iPhone é melhor. Tipo, todo o iPhoneano resume as discussões dizendo que o iPhone é melhor. Não importa o que aconteça, não importa os argumentos que você diga, não importa o hardware, não importa nada. Todo o iPhoneano vão falar assim, ah, o iPhone é melhor. Não adianta discutir com o iPhoneano. 7. faz as pessoas ao seu redor se sentirem pobres por não ter o iPhone. Isso é uma grande verdade também. Às vezes tá lá o cara com um Samsung por melhor, um Xiaomi melhorzão, bonzão. E aí a pessoa pega um iPhone velho, sabe? Um iPhone defasado. Ou até mesmo atual, né? Você pega um, um sei lá, um iPhone atual. Pode ter dois, iPhone, a dois, dois celulares atuais, né? O iPhone e o Samsung atual. Os dois tops de linha atual. O, o, quem usa o iPhone, né? Que, é, acaba se tentando passar um ar de superioridade Então as pessoas ao redor sentem pobres, né? Ainda mais pra quem usa termos assim, né? Beautiful people Seis Torna uma pessoa mais querida pelas pessoas que não tem iPhone Existem uns puxa-sacos de iPhone anos, né? Pelo fato da pessoa ter um iPhone, às vezes tem gente que puxa saco Ai, você tem um iPhone? Como é? Como funciona? Ai, deixa eu ver a câmera Ai, isso, ai, aquilo Então tem pessoas que puxam saco de outro só porque elas têm iPhone Cinco você pode dizer que quem te dá hate está com inveja. Então, tem gente que dá hate e fala, ah, iPhone não é bom e tal. Você pode falar, ah, meu amigo, você tem um iPhone? Não, ah, então você está com inveja. Então, dá para... essa é uma vantagem também. 4. Você ganha flama de blogueiro rapidamente. Se você tira uma foto com Samsung e tal, né, muita gente não vai falar nada. Mas se você tira algumas fotos com iPhone, hum, virou blogueira, virou blogueira. Então, é, tem essa vantagem aí. 3. Você se torna mais atraente. Por quê? Por causa da marca. A marca gera o poder, que gera o desejo, que gera atração. Então, isso é verdade. A maçã mordida gera, faz com que a pessoa fique mais atraente do que o Samsung. 2. Você pode deixar de herança para os filhos, né? Porque, assim, se você compra um celular que vale 14 mil reais, um iPhone que vale 14 mil reais, você morre, você pode colocar isso no inventário e deixar de herança para os filhos, né? 14 mil reais, caramba! 1. Você pode dar de presente que as pessoas vão amar. Então, mesmo que seja um celular velho, que não seja atual, se você der de presente um iPhone de presente, as pessoas vão amar. Essas foram as 21 vantagens de ter um iPhone. Agora, eu vou te pedir o seguinte, para você ajudar esse canal a crescer e fazer com que mais pessoas conheçam essa, esse canal, que é apresentado por mim, de uma forma irreverente, né? Com psicologia, junto com psicologia, humor, comédia e tal. Eu vou pedir para você seguir esses passos aqui. Se inscreve no canal, né? Curte comenta e compartilha, veja os links que estão aqui na descrição também, se você quer comprar um iPhone tem uns links aqui, alguns links que vão te ajudar a comprar um celular bacana seja um iPhone ou seja um outro celular que não seja iPhone também, tá? Obrigado, vou deixar outros vídeos aqui também que possam te interessar, com 21 vantagens sobre é, ter um MacBook, sobre ter outros produtos, sobre fazer e ser as coisas e tal, e aqui também você pode ver um vídeo que mais te interessa também então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo tchau, tchau!